O governo vai medir a velocidade da internet e para isso precisa da sua ajuda. Voluntários vão receber em casa um aparelho para atestar se a internet é de fato tão rápida quanto previsto em contrato. Confira na reportagem de Daniela Proença. Paciência. É disso que muita gente precisa ao navegar na internet. Quem atesta é o próprio ministro das comunicações, Paulo Bernardo. Mas a verdade é que o usuário senta na frente do computador e cada vez mais acha que está lento. Principalmente se você começa a querer usar um serviço mais sofisticado, baixar filme. A Anatel e o Ministério das Comunicações vão monitorar a velocidade da internet no Brasil. Para isso, vão contar com voluntários, 12 mil em todo o país. Para ser um deles, basta se inscrever no site www.brasilbandalarga.com.br quem for selecionado, vai receber um aparelho como este. Ele vai medir a velocidade da internet que o consumidor recebe em casa. Então, essa tecnologia que estamos adotando, hoje, aqui no Brasil, é, já é usada e é aprovada em mais de 35 países no mundo todo, usada nos Estados Unidos, Reino Unido. A ideia é verificar se as empresas entregam um serviço com qualidade. A velocidade no instante em que o consumidor acessa tem de ser de pelo menos 20% do previsto no contrato. No mês, a média deve chegar a 60% da velocidade contratada. Esses percentuais vão aumentando, até chegar no fim de 2015 a 40% na velocidade instantânea e 80% na média. Amigos e amigas internautas, Quero para recrutar para... os voluntários, o Ministério das Comunicações até lançou uma campanha na internet. A iniciativa pretende explicar como vai ser o processo. O monitoramento começa em outubro e os primeiros resultados já chegam em dezembro. Primeiro será medida a velocidade da internet fixa, mas a ideia do governo é estender a fiscalização também para os serviços móveis. Quem não cumprir os percentuais estabelecidos pela Anatel será punido. Olha, primeiro, a primeira sanção é que vai ser: elas vão passar um vexame, né? porque os resultados serão divulgados mensalmente. Então vai aparecer lá: tal empresa oferece velocidades é, que não são condizentes. Segundo, a Anatel vai a fazer como faz em todos os serviços, vai estabelecer prazo e, e condições para que esse, esse problema seja resolvido. Ou do contrário, é multa ou até, como acontece em alguns casos extremos, proibição de vender. Quem se inscrever para ser voluntário pode ficar tranquilo. O aparelho só mede a velocidade da internet. Ele não capta dados pessoais nem atrapalha a navegação.